Será que eu vou de Fiddle Karts, hein, mano? Fiddle, Fiddle, Fiddle, Fiddle. Nós é mano Fiddle. Vamos nessa, vai. Mano, perdi a Jang a, a Pink tão fácil assim, velho. Que vacilo, né, mano? Perdi até o espantalho, mano. Eu perdi todas as minhas Wards nível 1. Ah, o Warne vai vir aqui, mano. Não! Não! Ah, que que é isso, mano? Qual que é a chance, rapaz? Eu vou morrer, mano. Eu tô morto já, velho. Pior de tudo que eu vou morrer... Ah, não foi pro Mastery, né? Ah, mano, e aí, mano? Vamos nessa, galera. Eu não podia ter pegado esse aronguejo, eu não tinha pressão top, nem mid, né, velho? Trolei. E o cara pegou o aronguejo no W, né, mano? Na hora que o meu auto ataque tava saindo, só a pelotinha. Meu amigo. Ainda bem que eu não dei kill pro Mastery, porque essa matchup aparentemente ela é boa pro Master e, né, mano? Contra o Viego. Vamos lá, agora eu só volto pro jogo nível 6. Tem que pegar nível 6 e matar todo mundo, mano. Vamos nessa. Kenzie, dei a win na vitória. Puta merda. Calma, tá, tá ruim, mas tá bom, mano. Deixa eu ver quem quer usar ADC. Depende de quem quer usar ADC, mano. Ixi, o nick do meu ADC ali não aparenta ser uma pessoa muito alegre, não, mano. O nick do cara é verme, ruim, péssimo. Deve ser um cara bem negativo, né, mano. Puta merda, coitado. E o do outro time é o Freudejoca. Eita, porra, azedou. Meu amigo, mas parece que ele tá numa fase estranha ali. Será que ele tá falando isso pra ele mesmo? É uma forma de ele motivar a própria gameplay, mano? Botando o nick dele de verme, ruim, Péssimo, às vezes pode ser, mano Pog, ele é daqueles que, tá ligado? Tipo aqueles coreanos, Vocês estão ligado que tem uns Coreanos que jogam LCK aí, LPL Uns chinês, uns, uns louco Aí, que cada farm que os caras Perdem, eles dão um tapa no rosto dele, né Mano, eu acho que é a mesma vibe Como é que é o nome daquele bagulho, sem ser se é a mesma vibe? É Semi Energy, né? Same Energy Eu não vou gankar um orne, né Mano, pera aí, aliás, até dava, hein, mano não, não dá. Dá, mas não dá. Eu posso ir mid agora, só que eu não tenho um flash. Qual a chance, hein, fellas? Puxa o wave que é dive. Puxa o wave que é dive, pai. Botlane tá miada, o Recarim pode vir aqui. Qual a chance disso aqui dar merda, hein, mano? E eu acho que o Mastery sabe que eu tô aqui. Espera ele gastar o Qzinho. Tem que esperar ele gastar o Qzinho. Ai, velho, o Recarim já chegou aqui. Tenta dar uma mamada, aí, pai. Pô, foi boa, hein, mano. O Recarim acabou de fazer o dragão. Era tão óbvio que ele chegava a tempo. Se o Zyko não morrer, tá bom. Que aí, quem se fode é só eu. Tô jogando com o bumbum, né? Aí é foda. Para de trollar, Marquinhos, mano. Isso aqui é o único, exclusivo, velho. o meu conhecimento de LoL sendo aplicado, mano. Bom. Só isso. Eu só sei isso aqui de LoL, rapaziada. sei mais nada, não. É só isso que é pouco mesmo. É bem pouquinho. Mas vamos correr atrás do prejuízo. Vou pegar nível 6 e vou tentar jogar com o bot, vai. Vamos dar vantagem pra bot lane e parar de hintar o jogo Tá safe, tá safe, não recupera isso aqui ainda. Mano, que merda quando isso aqui acontece, tipo, eu quero apertar R no bot, só que o meu botilhão tá na base, os meus campos tá nascendo em cima e vai nascer arauto, então eu tenho que ficar na parte de cima. Mas se eu for duelar contra o Recarinho eu vou morrer, mano. Eu vou tentar pegar o Arongueja, aproveitando que esse guerreiro tá aqui, mano. Caramba. Tá, peguei o Aronguejo. Vou ter que guivar o Arauto, né, galera? Acho que eu guivo o Arauto e faço a jogada bot, mano. Acho que a única saída desse game é fazer isso. Tá, vou lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou bot, vou bot. Tô achando que eu vou chegar a bot junto com o Recarim, mano. Se pá, o Recarim também vai guivar o Arauto. Ah, lá, ele sabia. Eu vi, eu vi alguma coisa aqui, mano. Olha lá, era ele mesmo. Calma, calma, Trash. Bom flash, campeão, excelente. Salve. ó oh, pera, pera. Ah, mano, qual que é a chance, hein, velho? Qual que é a chance? Pô, que merda, hein, mano? Isso aqui agora eu perdi a chance. Mas pelo menos o Recarim também perdeu a chance, né? Então a gente só protegeu a bot vai. E o mid matou, maravilha. Vamos, vamos reclamar não, vamos só agradecer, velho. Merda, hein, mano? O Recarim tá muito mais forte aí. E agora, hein, mano? Tô pensando, galera. Pera aí que eu tô pensando. Não pensa, eu tô pensando até agora, mano. Vamos nessa, né? Ó, oh, o que é isso aqui? Morri? Morri. Morri? Ai, ah, se eu consigo, hein? Aqui, esse bobo aqui mesmo Aqui família Fodeu mano, o Warne vai me solar Enquanto meu time tem que responder lá em cima Se matar o Ricari Eu tô feliz mano, mas eu acho que não mata Mata sim, o Viego tem ult Vai Vigo fala que você mata mano Pra ficar feliz Eu sou a aberração do time né mano Eu sou a tristeza do time aqui Tá tudo bem mano Se matar tá tudo bem Boa. Se matar tá ok, mano. Nice. Vamos lá. Tem um ponto positivo aqui, galera. O meu viego tá doidinho. Ele tá fazendo força pra carregar nós. Eu tô puxando o Viego pro chão, mano. Eu tô falando, não, você não vai carregar nós, não, Viego. Aí eu tô me matando, tá? Jogando mal. Não de propositalmente, né, mano? Eu tô fazendo isso porque eu sou ruim mesmo. Então, tá fácil, mano. É só eu não. Eu, é só eu parar de puxar ele pra baixo, farmar minha própria jungle aqui e não inventar moda, mano. É só isso. Não inventa moda, ó. Eu tenho uma prioridade pra fazer o dragão. Vou fazer o dragão. Ó. Ó esse rapaz aqui. Dá pra dar um dano nele ou não precisa? Que isso, o cara puxou o cara pra baixo. Ai, ai, ai. Ah, nem fodendo que o cara deu uma batatona na minha cara, mano. É, parece que eu continuo puxando a galera pra baixo, mano. Nossa, esse o cara não cancela a minha ult. Nossa, eu tô fodido esse jogo eu não peguei cidade né, mano. Mas se bem que a tenacidade ali não ia mudar nada. Ó, oh, vamos, galera, vamos, galera. Eu sou mais vocês, mano. Vamos, vamos, vamos. Mesmo que o dragão seja deles, que se foda, mano. Ganha a luta, é o que importa. Nossa, se o Viego não resetar... Eu só vi a velho. Tá bom, tá bom. Trocou o kill, tá bom. Tá fazendo força pra perder, mano. Infelizmente, né, velho? Eu tô fudido, mano. É porque eu tô fudido mesmo esse game aqui, velho. tem muito o que fazer. Mano, esse cara pode fazer isso, família? Parece que ele pode, né? Mas eu só vi a cabecinha. Vamos, galera, véio. vamos. Ai, Alt 10 Z! Salve Nossa, não deixa o cara roubar assim na caruda não, mano Aí, obrigado Tá de boa, galera Tá de boa Eu pelo menos tenho um farm, mano Se eu não tivesse farm, era pior, ó, mano Eu tô com quase mesmo farm que o masteri, velho. Vambora Acho que eu posso matar esse cara. Ah, mano. Não, velho. De novo não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu vejo esse carinho, e eu fico com medo, mano. Porque ele tá muito forte. Fodeu. Pelo menos você não tá tiltado porque eu estaria. Ah, é a mentalidade de campeão, né, mano? Mano, eu acho que eu sei porquê, galera. Só quem tava ontem vai entender isso, hein, mano. Eu acho que eu sei o porquê que eu tô jogando mal e, e, e fazendo força pra perder, aparentemente. Eu acho, sem maldade, mano, que é porque. Ai! Ó. Oh. Eu acho que é porque a Alicia, mano, que ontem acertou todas as apostas no CBLOL, tá aí no chat e ela apostou na derrota. Eu vi de caneco no nick dela que ela apostou nos 15 points na derrota, mano. Então, se eu perder esse game, mano... Quem tava ontem apostando com nós vai ver que o bagulho é sincero e tá comprovado. A guerreira acerta todos os palpites de aposta, mano. Vamos ver até o final do jogo, pra ver se é marmelada, pegadinha ou não, mano. Eu só aposto contra quando tem um Fiddle no time do Kenzie? Uai. Oi. Obrigado por sempre fazer meus dias felizes com Continue com esse trabalho. Caralho, transcendi. Ajuda aqui, família! Nossa, se desse pra apertar o W. Mano, o Malphite não tinha TP, não? Não, não tinha. Só pra mim que tem, mas tá bugado, né? Nossa, mano, era pra ter dado bombom. Mano, azedou, galera. Os caras tem três dragão. Mas tá de boa, velho. Tá de boa, tá de boa. Nós só precisamos não deixar a alma, né? E manter o farmzinho. Ó, oh, talvez dá pra parar esse arauto, ó, mano. O Ferdo do Fiddle acho que para esse arauto, velho. Ah, que isso aí, sacanagem. O cara usou no range exato, né, mano? Tá de boa, não tá não, mas vamos lá. Não, tipo assim, tá de boa, por que eu falo? Nós tá bem no game, mano. Nós temos tem o mesmo cabecei, tanto de ai. torre que eles, tem tá minha ligado? Minha. Nós tá de boa nisso, galera. Em gold, kill, né? O time, pelo menos no geral. Só que os cara tá full dragão. Se eles pegar a alma do dragão, fodeu. Agora, se nós não deixar eles pegar a alma de jeito nenhum, dá nóis, mano. Ó, oh, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ai, velho, se eu tivesse flash, eu tinha ultado, véi. Bora, bora, bora, bora, bora. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso é bom, caralho. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Confia. Ah, o cara saiu com um de vida ali, mano. Nice. Ai, ai, zonas. Uh, ajuda aqui, família. Pega o negócio. Tanca. Barão, barão, barão. É isso, mano. Ó, quem lembra que eu falei lá que nós tava de boa, mano? É só acertar os botão aí, acertamos. Recarim tá sem útil, ele não entra aqui, mano. Tem que tirar pinstouro. Tira pinstouro, velho. Tira pinstouro. É o único jeito dele entrar é no pistouro. Nós vai ter uma moral, né? Esse barão vai dar uma moral pra nós conseguir controlar o, o próximo dragon. E o próximo dragon é a alma deles. Só que agora nós tá com moral, né, mano? Esse barão aí dá uma baita moral, mano. Eu vou fazer void porque é mais barato, rapaziada. Eu vou tentar fazer void e o abraço do maníaco, tá ligado? Nossa, esse grab. Nossa, não vai ter dano, mano. Fodeu se chegar o time deles primeiro. Ó, se o cara virar no warn tá tudo bem. Nice. Nice. Nossa, que gracinha. O ult que eu dei, galera. Deixa que eu clico na lanterna. Aê. Isso, garoto. Deixa Olha, a lanterna pra mim. Véio. Pode. Nice, é nosso. Só corre, fio. Eu posso dar um free aqui, ó. Mas eu só cabecinha, véi. Faz luta dia, isso, mano. Bom meses. dia, meu lindo. Dá uma boa, sorte na minha prova hoje. boa sorte na sua prova de hoje, meu campeão. Prova do que, né? Mas boa sorte, vai dar tudo certo, fio. Estamos juntos, fio. Ó, oh, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Você não morre, não. Você não morre, não. Você tá comigo. Ah, vamos nessa, galera. Onde que nós vai? Fala onde que nós vai? Puta merda. Que cara bom, galera. Bate na torre galera. Só a torre, só a torre. Ai, mano. Não sei se precisa matar esse cara, mano. Não sei se tem muita necessidade, mas vamos lá, né? É, não pareceu ser nada legal não, mano. Querer matar esse cara aí. Voltei pra matar ele aí. Mas não foi muito inteligente não, hein, mano. Ajuda aqui, doidão. Boa, boa. Tô morto, mano. Morri? Ah, nem fodendo no Malphite que você fez isso aí, paizinho. Pera aí, pera aí, galera. Dá a lanterna aqui, pai. Dá a lanterna aqui pra mim, aqui, galera. Eu tô aqui, galera. Não luta, galera. Não luta. Não, luta. não sei se é muito legal. Cheguei. Cheguei. Mas eu Opa! Só vi a cabecinha, velho. <risos> GG. É, galera, eu falei que tava de boa. E aí, mano? Será que. Cadê a Alicia lá agora, rapaziada? Que tinha vindo de. Ó! Oh, Ó! Oh! E aí, mano? Como é que faz agora na aposta lá, hein? Peraí que eu tô zicando, né, mano? Foca no Nexus aqui, galera. Tamo tryhard. Foca no Nexus. Foca no Nexus, galera. Foca Nexus. GG. Mas eu só vi a Tudo nosso. <susurra>